Olá gente, boa tarde. É, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, se apresentar um pouco. Meu nome é Virgínia, sou coordenadora de programas da Politique. Oi gente, boa tarde. Meu nome é Camila Alencar, sou cientista política e diretora de programas da Politique. Olá gente, boa tarde. Eu sou o Wesley Siqueira, sou internacionalista e analista de programas da Politique. É, gente, tarde. a gente queria. Ui, desculpa. <risos> Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Vitória. É, eu sou voluntária e assistente de programas na Politiquê. Obrigada, Vicky. Gente, a gente queria agradecer a presença de todo mundo, né? todo mundo que se inscreveu para participar da nossa sessão. Eu vou compartilhar agora um pouquinho da apresentação da gente para gente conversar sobre é, o objetivo da nossa sessão, né? o que é que a gente vai conversar com vocês hoje. E a gente queria começar fazendo uma apresentação rápida do que é a Politique, né? do que é que a gente faz e o que é que a gente faz, por que é que a gente faz o que a gente faz. Então, nós somos uma organização com propósito de impacto e sem fins lucrativos, né, fundada em Recife, é, e a gente atua desde 2013 na rede pública de Pernambuco com foco em jovens do ensino médio. Tá? Nós temos três valores, que são os de transparência em todos os momentos, suprapartidarismo em todas as ações e inovação em cada etapa da jornada. A gente acredita que a educação cívica fortalece o engajamento democrático e contribui na resolução dos nossos desafios coletivos. E é por isso que a gente envolve os jovens para viverem a escola como exemplo de comunidade transformadora. É né? um ambiente onde eles podem começar. Como? Ah, sim. Obrigada, tá. é, Então, a gente né acredita que a escola é um ambiente onde os jovens podem começar a exercitar a cidadania ativa. A gente já impactou mais de 3 mil jovens e 40 escolas. E o nosso programa mais recente é o programa de engajamento cívico que a gente implementou em Araripina desde janeiro até agora, começando de outubro, como parte do Lab Cidadania do Instituto Votorantim que está promovendo esse evento que a gente está participando hoje. É, a gente teve a participação da Secretaria Municipal de Educação e da Gerência Regional de Educação do Sertão do Araripe com os nossos parceiros que estão na foto do lado esquerdo. E na foto do lado de, direito vocês podem ver alguns dos alunos que participaram né, do nosso programa e também Fabiana da nossa equipe e Miquel, Javatarantinha Energia, que foi o parceiro que investiu né, e que é, ajudou bastante a gente nesse processo. E um dos das metodologias que a gente já trabalhou nesse programa foi a dos clubes de debates, né? Que é uma metodologia de debates estruturados, que é justamente o que a gente vai conversar aqui hoje. É, o objetivo da nossa sessão é trazer uma versão simplificada e resumida de um debate estruturado, né? A gente vai simular uma competição que a gente realiza nas escolas né? dos clubes de debates, então, o debate que a gente vai apresentar hoje, ele tem fins estritamente didáticos e ilustrativos, né? A gente tem um debate mais complexo, mais alongado, mas a gente deu uma simplificada para que a gente consiga mostrar um pouco como é a experiência de fazer um debate estruturado e por que é que isso é importante, né? Então, as opiniões expressas é, no debate hoje, elas não refletem o posicionamento ou os valores da política e como organização, é, tampouco necessariamente representam as opiniões pessoais dos debatedores, né, que vão representar é, pontos de oposição ou de defesa da moção que vai ser debatida. E aí uma coisa muito legal é que vocês podem votar durante a sessão em quem vai ser o, o vencedor desse debate, então como eu falei é uma competição e vocês que vão escolher quem foi que debateu melhor com base nos critérios que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, para a gente entender um pouquinho, né, primeiro como é que funciona o debate, eu vou falar um pouco das regras que os debatedores vão ter que seguir. Então, a primeira dessas regras é que não é permitido realizar pesquisas quando o debate for iniciado, ou seja, todas as informações necessárias para o debate, elas devem ser coletadas antes do debate ser iniciado e levadas pela própria equipe, anotadas no papel não é permitido nenhum tipo de assistência externa durante o debate, então, às vezes, quando as pessoas estão assistindo né, o debate, elas não podem interferir no debate, apenas os membros da própria equipe é que podem ajudar né, quem estiver debatendo no momento. Os debatedores devem estar preparados para fornecer as fontes das informações utilizadas na sua argumentação, sempre que isso for solicitado, então, quando o juiz né, é, pedir, os juízes pedir essa informação, ou outro time pedir essa informação, eles precisam ter em mãos o nome do autor, o nome do local onde foi publicada aquela fonte que eles utilizaram, a data de publicação ou o link de acesso para essa fonte. É, eles também devem praticar a honestidade intelectual, então sempre citar argumentos e estatísticas reais e nunca inventar suas fontes e dados. Né? Isso está muito ligado também a ter as fontes em mãos para você conseguir mostrar que são fontes confiáveis. E cada um dos membros do time deverá argumentar de acordo com as posições que eles definiram no começo do debate, ou seja, se você é do time de oposição, você vai apresentar argumentos contrários à moção, e se você é do time é, de defesa, você vai apresentar a defesa daquele argumento que está sendo discutido, tá? E aí, para vocês ficarem ligados, quais são os critérios de avaliação, né? A gente divide a, os critérios de avaliação em três categorias, essas categorias são oratória, argumentação e tempo, Certo? dentro do, da categoria de oratória. Eh, os critérios são capacidade de síntese, domínio e segurança na fala, tom de voz, velocidade e ritmo da fala. Quando a gente vai para argumentação, eh, o ideal é avaliar né, a relação do, dos argumentos trazidos com a moção que está sendo debatida, eh, se a apresentação dos principais pontos foi feita de forma clara e compreensível, se as respostas que os debatedores apresentaram né, foram coerentes com as perguntas feitas e se os argumentos trazidos tiveram embasamento em fatos e dados, certo? E o último critério é o critério de tempo. Num debate estruturado a gente tem tempos né, limitados, designados para cada resposta e os debatedores precisam respeitar esse tempo. E aí, o que é uma moção, né? Que eu já falei agora sobre moção que vai ser debatida. Moção é simplesmente uma proposição específica sobre um tema a ser debatida. uma frase, uma declaração que a gente dá e que é essa, é essa moção que vai ser debatida. Então, ela precisa ter algumas características. A primeira delas é que ela não pode ser ambígua, tá? A moção precisa ser simples e objetiva na sua apresentação, porque uma moção ambígua, que é difícil de interpretar ou tem várias interpretações, vai dificultar o trabalho das equipes, né? Um outro ponto é que ela deve ser sempre uma afirmação, então ela não deve ser uma pergunta, uma negação, por uma questão de praticidade, certo? Porque se você coloca como pergunta, como negação, ela pode se tornar um pouco mais imprecisa e como, quando ela é uma afirmação ela se torna mais clara e mais precisa para quem vai debater. E um terceiro ponto é que a moção deve permitir que haja um lado de defesa e um de oposição bem definido de acordo com o tema, né? Então a moção precisa ser capaz de mobilizar os dois lados de uma questão. Um que apoia e o outro que vai atacar essa posição Só assim a gente vai conseguir um debate construtivo né, é, Dando a chance para que os dois times possam desenvolver argumentações consistentes Então eu não posso colocar uma moção que é algo que é, não tem como você debater Não tem como você é, defender aquilo ou não tem como você ser contrário aquilo, né? E a moção que a gente vai, né, que os debatedores vão debater hoje É a seguinte, debater política fortalece a democracia e aí a gente tem os times de defesa e os times de oposição, geralmente esses times eles são maiores, mas como a gente está fazendo uma versão simplificada, a gente tem uma pessoa em cada time hoje. E aí o time de defesa ele é responsável por definir e interpretar a moção, justificando com um ou mais argumentos de apoio que devem ser sustentados durante o debate. E quem vai representar né, o time da defesa é a Vitória. E o time da oposição é o time que argumenta de forma contrária ao time de defesa, desafiando a interpretação dada por eles da moção, os fundamentos e os pressupostos das afirmações que o time de defesa traz. Quem vai representar o time de, de, de oposição é o Wesley. É, esse debate está estruturado em três etapas. Tá? Primeiro, cada time né, de defesa e de oposição vai ter a oportunidade de construir o seu argumento. Depois, eles vão ter um espaço para fazer a réplica e depois eles vão poder fazer o fechamento do argumento deles. Quem vai fazer é, a mediação desse debate sou eu, tá? Eu vou cronometrar a resposta deles, e aí eu vou falar, né, de acordo com... A gente tá na internet, então pode ser que tenha algum delay na hora da resposta, eu vou considerar isso no tempo que é cronometrado para eles, e quando eu falar agora, eles vão saber que eles podem iniciar a fala deles. Então, eu acho que a gente já pode começar, a Vitória já pode se preparar, tá? Deixa eu ajeitar aqui. É, Vitória, você pode começar a construção da defesa a partir de agora. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês, do meu oponente também aqui hoje. É, meu nome é Vitória e eu vou defender a moção. Então, eu vou defender a posição de que debater política fortalece a democracia. E quando a gente fala que debater política, ela esse debate, né e quando principalmente quando a gente fala sobre um debate estruturado ele é não só um processo natural da democracia, mas também um exercício. Um exercício para que as pessoas possam trabalhar as habilidades que são fundamentais para o processo democrático em si. Como, por exemplo, exercitar a escutativa, a estruturação e a clareza de pontos de vista, que é fundamental, que são muito úteis no processo eleitoral e governamental. Mas antes de seguir com a minha argumentativa, eu queria trazer a diferenciação entre discussão e debate porque quando a gente pensa em debater política, a gente já pensa em uma discussão e, na verdade, a motivação do debate é apresentar argumentos de forma clara é, sobre um posicionamento em relação a um determinado assunto. Então, o objetivo dele não é construir uma discordância por uma discordância ou convencer uma outra pessoa é, a aceitar um outro ponto de vista, mas sim trabalhar esses argumentos, construir esse posicionamento de uma forma clara e de uma forma embasada em informações e em dados reais. Obrigada, Vitória. Agora, Wesley, você vai ter 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. É muito importante essa diferenciação entre debate e discussão que a defesa trouxe e essa, essa questão das habilidades, o exercício que é feito, mas eu gostaria de entender mais da parte do time de defesa como é que as pessoas realmente vão ap aprender a diferença entre debate e discussão como é que isso pode sair de uma discussão como essa que a gente está tendo aqui e chegar na população, essa diferença entre os dois conceitos. Obrigada, Wesley. Agora, Vitória, você tem um minuto para a sua resposta a partir de agora. Obrigada pela pergunta. É, e realmente é uma dificuldade que a gente vê hoje em dia, né? A diferenciação entre discussão e debate. Acho que está muito mais presente a discussão política, né? E eu acredito que uma forma de fortalecer o debate qualificado, estruturado, é fortalecer a educação cívica. Então, fortalecer o trabalho com os cidadãos para que eles aprendam é, essas habilidades, né? Tenham acesso à informação e possam desenvolver essas habilidades. É, e também especialmente nas escolas, então aproveitar a janela de oportunidade durante a juventude, que é quando é, se tem maior margem né, para ensinar em suas pessoas, e fortalecer organizações que trabalham com isso, que trabalham a educação política, o engajamento cívico também. Bom, agora a gente vai para a construção da oposição, Asley, você tem 1 um minuto e 30 segundos, a partir de agora. Então, eu vou iniciar os meus argumentos que são contrários à moção de que debater política fortalece a democracia. E vou começar é, baseado em estudos de psicologia e em comportamento humano, que tem esse entendimento do viés de confirmação que existe nas pessoas, de que as pessoas buscam reforçar pontos de vistas pré-estabelecidos. Então, sempre as pessoas estão querendo se justificar, é, reforçar suas próprias opiniões, porque isso tem a ver com o funcionamento das emoções do no nosso cérebro o cérebro ele é viciado em conformação, então se a nossa opinião é reforçada, nós temos satisfação, se a nossa opinião é contrariada, nós nos sentimos frustrados ou ofendidos. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem esse processo de debate político entre dois grupos opostos, as pessoas sempre vão buscando confirmar o seu próprio ponto de vista. Então, dificilmente elas vão buscar essa questão de aprendizado, de desenvolver outras habilidades, elas querem reforçar sua própria opinião que elas já tinham antes do debate. Isso também tem a ver com a convivência humana, que as pessoas atuam em grupos, atuam em redes, né? hoje em dia, em grupos e redes presenciais ou virtuais, que as pessoas só compartilham a mesma opinião dentro desses grupos, gera um efeito bolha. E existem estudos que já demonstram que esse processo de debater política entre grupos opostos, ele gera a polarização justamente porque esse debate é retroalimentado por esse viés de confirmação que leva, pra, que leva para a polarização. Vitória, você vai ter 30 segundos para a sua pergunta, a partir de agora. É, eu queria perguntar para o meu oponente que, entendendo que existem esses... É, esse tipo de impacto que é negativo, né, como a polarização, eu queria questionar e saber se, além desses, desses impactos negativos, também não é possível identificar impactos que sejam positivos a partir do debate, da ampliação dele? Wesley, você tem um minuto para sua resposta a partir de agora. Eu agradeço ao time de defesa pela pergunta. Um lado positivo é que o debate político, esse exercício, atrai mais vozes, inclui mais pessoas para participar desse processo. Porém, ao incluir mais vozes, ele tem abrido espaço para opiniões de ódio, opiniões preconceituosas, opiniões rasas e sem fundamento, que alimentam esse processo de intolerância que levam à polarização. Então, é, nessa mesma pesquisa que eu consultei, da Universidade de Nova York, coletou diversas é, publicações, na, 500 mil publicações na rede social Twitter, e os resultados deixaram claro que mais vozes participando do debate, que é um desses efeitos positivos, permitiu que muitas pessoas né, utilizassem dessa máscara da internet para ela compartilhar ódio, compartilhar preconceito, compartilhar intolerância, que no fim das contas a pesquisa concluiu, que só levava a mais polarização, a mais intolerância, e que esse debate político reforçava os vieses de confirmação de cada grupo. Bom, agora a gente vai para o momento da réplica. O time de defesa tem 1 um minuto e 30 para fazer a sua réplica, a partir de agora. É, obrigada, oposição, pela resposta. E eu continuo aqui né? a minha linha de argumentação, que eu abri no início, então, o exercício do debate, e sempre falando de um debate estruturado, né, como eu apresentei a definição no começo, é, ele também é um exercício para outras habilidades. É, então, por exemplo, ao se preparar para um debate, é, ao buscar por informações para estruturar os argumentos, é, esse, esse, essa etapa ela pode ser considerada não só um processo natural do debate, mas também um produto dele. Então, uma pessoa, um cidadão, ao, se, ao buscar por informações é, e ao participar do debate também, eles fica em contato com opiniões que são diferentes da sua e que normalmente em situações comuns, talvez ele não, ele não tivesse acesso e isso pode se ressignificar como um aprendizado. Então, essa participação, essa pesquisa, todo o processo, ela pode ter como produto também é, o aprendizado de conviver, de entender a opinião divergente da, da, do seu oponente ou de outras pessoas que pensam diferente e esse processo de aprendizado trazido pelo debate, nem sempre ele vai aprofundar a polarização, mas ele pode ter justamente esse efeito contrário, né, de promover a maior tolerância a opiniões divergentes. O time de defesa tem 30 segundos, o time de oposição, perdão, tem 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. Então, o time de defesa trouxe esse lado do aprendizado do debate e que né, essa busca de informação entre os participantes. Então, minha pergunta quanto a isso é a seguinte, o que é que garante que esse aprendizado do debate ou a busca de informações que faz parte do debate vai realmente fortalecer a democracia na prática? O time de defesa tem um minuto para a resposta a partir de agora. Eu agradeço a pergunta, novamente, é, e é, o debate, então, de novo, reforçando que ele pode servir como aprendizado, então, tendo o contato com informações e argumentos que são contrários à sua, sua opinião própria, esse indivíduo, ele pode, além de ser, se tornar uma pessoa mais informada, ele pode se tornar uma pessoa mais consciente dos seus próprios vieses, e... A partir disso, passar a compreender melhor, então reforçar né, a tolerância a ponto de vista diferente dos seus. Isso fortalece o processo democrático, porque justamente um dos principais pilares da democracia é dar voz e estimular a tolerância e a existência e a tolerância de pontos de vista que sejam opostos. Então, o principal efeito do debate seria, no caso, é a inf trazer a informação nesse sentido, né, seria trazer informação e tornar, trazer consciência sobre os vieses individuais. O time de oposição agora tem 1 minuto e 30 segundos para sua réplica a partir de agora. É, esse debate político pode até ser fortalecido no nível mais elevado, entre parlamentares e candidatos a, a cargos públicos, mas talvez ele não seja tão efetivo no nível micro. E eu vou mostrar por quê. É, primeiro que se informar não é suficiente, não garante participação nessa cidadania ativa. Né? O que é que garante que as pessoas, é, acessando uma notícia, acessando um dado ou informação, elas vão transformar isso em prática, em participação ativa. E nós sabemos que vivemos em uma era de abundância de informações, existe o problema da desinformação, notícias falsas. Então, nem sempre essas informações que as pessoas publicam buscam sobre política, elas vão ser corretas ou bem precisas. E vamos também olhar para os dados do Brasil, nos últimos anos nós tivemos eleições de 2016, de 2018, estão em ano de eleição em 2020, mas a gente tem os dados do Índice de Democracia do The Economist que fala que o Brasil tem baixos níveis de participação política e cultura política nos últimos dois anos. E uma pesquisa de violência política eleitoral no Brasil mostrou que aumentou a polarização e a intolerância política nos últimos quatro anos. Então, nesses, nesses últimos anos, a gente teve eleições, teve um amplo debate político nos meios virtuais, nos meios acadêmicos, nos meios é, presenciais, mas a gente teve aumento de polarização, e intolerância e diminuição da participação política e cultura política. Então, houve informação, mas a prática deixou a desejar. time de defesa tem agora 30 segundos para sua pergunta, a partir de agora. É, entendendo né, o que você traz na sua argumentação, é, eu queria trazer o um questionamento de é, como é possível afirmar que o cenário de polarização, ele realmente levou a esses defeitos que você mencionou, e não que eles foram causados né, por outros fatores diferentes dele. time de oposição tem um minuto para sua resposta a partir de agora. Agradeço ao time de defesa pela pergunta. Bem, eu falo esses argumentos ancorados nesse, nesse estudo levantado por organizações de direitos humanos, que saiu agora em setembro de 2020. Ele, ele analisou quatro anos, entre 2016 e 2020, sobre violência política no Brasil. E eu posso até fazer uma citação direta do estudo que fala que, longe de ser situações episódicas ou isoladas, o contexto de polarização política brasileira tem feito da violência uma ocorrência relativamente regular. Esse estudo fala que ocorreu violência política uma em cada três dias em 2019. E é justamente nesse contexto de polarização ele aconteceu por conta de, de uma grande é, execução de debates acirrados, polarizados entre grupos opostos, que levou ao aumento dessa violência política. Então, o próprio estudo traz que a polarização é um desses caminhos que fortalece a violência política, mas que não fortalece a democracia. Bom, agora a gente vai entrar no momento de fechamento né, de cada um dos times. O time de defesa tem 1 minuto e 30 segundos para fazer o seu fechamento a partir de agora. Obrigada. Então eu queria encerrar, né, a argumentação, é, agradecendo a oportunidade, o espaço, o meu oponente também, e queria então retomar, né, que o argumento principal de que o debate, o debater sobre política, ele fortalece a democracia. Quando esse debate ele é feito de uma forma estruturada, quando ele não entra, né, na no quesito de uma discussão política, que há uma diferença entre esses dois, esses dois tipos de diálogo, por assim dizer. E que é por isso e o debate ele é um exercício para habilidades que são fundamentais para fortalecer a democracia que fortalece não só o processo democrático mas os pilares da democracia de tolerância e respeito e incentivo a opiniões diferentes é, e é por isso que é tão importante quando a gente fortalece organizações que trabalham é, a educação cívica ou a cultura de debates a gente também fortalece a nossa democracia. E é isso. Obrigada a todos. Obrigada, Vitória. Agora a gente tem o time de oposição com um 1 minuto e 30 segundos também para fazer o um fechamento do seu argumento a partir de agora. Eu agradeço ao time de defesa pelas colocações e pela oportunidade de debater essa moção. Então, eu vou reforçar os argumentos já apresentados pelo time de oposição. Ficou bastante claro, baseado em dados, que esse aumento do debate político, essa grande participação das pessoas é, em debates políticos que normalmente são feitos entre, entre grupos, isso tem uma tendência a causar o aumento da polarização. É, com os dados do Brasil, a gente viu que diminuiu a participação política das pessoas, a cultura política do Brasil tem sido muito baixa, ao passo que tem se aumentado a violência política, como uma causa da polarização e como também foi falado pelo time de oposição, essa polarização vem muito em parte do viés de confirmação que está em parte em toda a sociedade humana, que as pessoas sempre buscam confirmar o seu ponto de vista, sempre buscam justificar aquilo que elas já acreditam. Então, o processo de debater política nada só vai servir só vai servir para que as pessoas reforcem cada um dos seus dois lados, cada um dos seus dois pensamentos, não se aprenda é, ou não se coloque em prática esse aprendizado e, portanto, fica bastante claro que a defesa se preocupou mais com o lado da moção de debate político, enquanto que a oposição deveria ganhar esse debate, porque realmente se preocupou em fortalecer a democracia e não enfraquecer a democracia com o aumento da violência política e da polarização e dos outros fatores aqui apresentados. Muito obrigado. Obrigada, Wesley. Obrigada aos dois pelo debate. É, eu queria lembrar vocês, né, todo mundo que está assistindo, que vocês podem votar em quem vocês acham que deve ganhar o debate, essa é uma competição de fato que a gente está simulando aqui, a gente gostaria muito que vocês votassem de acordo com aqueles critérios que a gente falou, vocês podem até é, escrever no chat, se vocês quiserem, quais as razões vocês acham que Vitória ou Wesley, né, o time de defesa ou o time de oposição deveria vencer o debate, o que é que vocês é, acharam do debate, e agora eu vou né, pedir para Camila participar da nossa apresentação, ela vai falar um pouquinho mais sobre debates estruturados e qual a importância do uso dos debates estruturados. É. Obrigada, Regina, obrigada, Wesley, obrigada, Vicky, por esse exemplo, não é fácil debater, principalmente em público, é um exercício é, enfim, de autocontrole, de respirar fundo, de lembrar né, os argumentos que a gente tinha estruturado num momento de tensão. Então, obrigada por se voluntariarem como, é, como cobaias aqui para a gente poder mostrar para quem está assistindo um pouco de como funciona na prática. Nem todo mundo teve a chance né, de participar de um debate enquanto era estudante ou até adulto mesmo. É, só para deixar bem claro, a gente é uma organização que promove clubes de debates, então eu acho que está bem claro que a gente é bem a favor do, do, do valor que o debate tem né, no processo democrático. Mas a gente quis fazer a nossa tarefa de casa ser coerente e mostrar que, mesmo que você concorde ou você defenda, é, até como missão no nosso caso, uma, um ponto de vista, você não pode ser cego ou ignorar deliberadamente os limites ou as problemáticas que estão inclusas nesse tipo de intervenção ou de pensamento. Então, a gente, como organização, definitivamente promove a importância de debates para fortalecimento democrático, mas a gente tem, sim, que tem questões, como hoje me mostrou muito bem, que não são re resolvíveis né, simplesmente por, através de debates e que é, são questões que a gente tem que explorar. Então, eu acho que isso é, exemplifica muito bem é, o que é o objetivo de um debate. O objetivo de um debate não é ganhar. E isso é, um, acho que, uma, uma falácia que acaba entrando muito, porque a gente tende a assistir. Os debates que tendem a ser públicos são debates de competição eleitoral, no, no fim do qual você tem um ganhador, é né, claro, é, mas o, o objetivo do debate é explorar uma questão, é de entender quais são os limites, é de brincar com o conhecimento para você tentar explorar os limites, explorar as zonas cinzas, o que é que funciona, o que é que não, será que isso se aplica nessa área ou nessa outra, talvez não faça tanto sentido. Então, a gente entende o debate como um exercício. É, inclusive, assim, esse tipo de debate estruturado, às vezes, ele é menos interessante do ponto de vista de vocês, de audiência, do que talvez um debate mais competitivo, mais agressivo, que a gente fica querendo que alguém tipo, destrua o oponente ou algo assim, que é humano, né? mas é, ele não é tão útil do ponto de vista de aprendizado nem de esclarecimento de opinião, porque a gente tende a focar muito mais sobre é, a performance, a agressividade às vezes ou a assertividade do orador, não tanto no que ele está falando. Esse modelo de debate particular que a gente usa, que é o modelo de Karl Popper, ele é mais lento, ele tem essas perguntas é, é, espalhadas né, ao longo, você tem que parar, você tem que ouvir o que a pessoa está falando, você tem que fazer uma questão diretamente relacionada ao que ela falou, porque é assim que a gente aprende. Se você está o tempo todo só pensando, né, como é que eu vou refutar isso, ou o que é que eu vou falar na próxima vez, você não está é, tirando tanto do ponto de vista de aprendizado daquele, daquela experiência. E não é isso que a gente acha que é útil, nem é, educativo nem para alunos nem para a gente como adulto como cidadão a gente entende isso que um debate é um exercício para explorar questões é, e um debate estruturado propriamente é como isso que a gente mostrou é um, um lugar onde por definir regras por definir uma moderação por definir tempo a gente força um pouco a discussão a ter um limites claros o que é importante para que obviamente não não entre em ataques pessoais em discursos de ódio, nem falácias e argumentos rasos que não são substanciados mas também para que todo mundo saiba qual é o objetivo daquilo ali. É, muitas vezes o que até com o ponto que Vitória estava falando, né, no debate, uma discussão, a diferença é que uma discussão ela não tem essa estrutura tão clara. Então a discussão muitas vezes pode ter um potencial exploratório mais interessante do ponto de vista né, por não ter regras, ela pode ser mais, você pode ir, né, aonde ela lhe leva. E um debate estruturado pode ser mais útil quando você já tem visões um pouco mais claras, mais distintas, e você quer contrastá-las e tentar pensar um pouco qual é a mais apropriada Uma situação em que apenas uma precisa ser colocada em prática. E deixando claro também que grandes questões, principalmente questões sociais e políticas, é, raramente você vai chegar numa resposta que seja única, ou, e dificilmente elas são binárias também, né? você é contra ou a favor. Você sempre tem compromissos e... É, Meios, meios termos que você pode encontrar para aquela, aquela questão. E a gente entende que esse debate também fortalece esse pensamento. É, você vê que o, ambos as, os lados têm é, prós, têm contras. Como é que a gente encontra algo que tem riscos e aproveita grandes forças? É, por que, que a gente aposta em debate? Por que, que a gente acha que isso é importante? Isso, assim, a base do nosso trabalho como organização. A gente acredita que o engajamento cívico nessa prática da cidadania ele é um hábito. Né? Você não nasceu pronto como cidadão, você é construído ao longo da sua vida, tem algumas habilidades que podem ser mais naturais ou menos para cada um, mas isso é algo construído socialmente. Até porque as regras sociais de convivência e de decisão política elas variam, né, de contexto para contexto. Então a gente entende como organização e foi feito uma pesquisa por isso. É, está disponível no nosso site, se vocês podem entrar no nosso site, na página do Máquina, é, o que é que é em a gente tem disponível essa pesquisa que a gente fez, com várias referências, de novo, a gente tentando fazer a tarefa de casa, né? do que a gente é, defende para os nossos alunos e professores, a gente não vai fazer uma afirmação sem ter uma substanciação é, de evidências digitais, né? então a gente entende que é, é necessário ter essa prática, e que essa prática é muito mais útil quando ela é feita em ambientes é, seguros, de forma gradual, então, se eu, vou, se eu chamasse algum de vocês amanhã para fazer um debate público contra um debatedor famoso e, e profissional, provavelmente não vou se sentir confortáveis, talvez experimentar isso. Mas se eu convidasse vocês para fazer um curso sobre debate com outras pessoas que talvez sejam iniciantes, com toda uma metodologia e uma, uma orientação, a chance de vocês se sentirem confortáveis e aprenderem e terem algo muito maior. É, então, a gente entende que esse processo de engajamento é, ele tem vários fatores, né? ele tem, tem várias é, variáveis que influenciam é, esse, esse processo de socialização política é, e a gente acredita, você sabe, é, que é, a nossa função como organização, e eu acredito que né, a gente tem muito em comum com todas as organizações aqui, com o próprio Chute do é de fomentar esse processo ele é um processo que, né, obviamente, você não controla, você não diz nem é democrático a gente tentar fazer isso, mas a gente quer estimulá-lo. Dar informações, ter essa prática no ambiente social, promover essa essa prática democrática, né, ela ajuda o indivíduo a desenvolver essas capacidades que a gente tem como habilidades é, cidadãs. E é o senso de que eu quero fazer alguma coisa pela minha comunidade, eu posso fazer isso, e às vezes é uma coisa que aqui no Brasil a gente não sente tanto, né? a gente tem um pouco uma, uma apatia ou por, enfim, por muitos anos de estabilidade política, é, essa noção de que a minha comunidade é importante, que a gente pode se juntar e fazer algo, tem um problema, também é minha responsabilidade fazer algo sobre isso, e não só de um representante, todos nós somos membros. E a gente entende que é, esse tipo de, de abordagem, ele, como um, um debate estruturado, a participação de debates estruturados, é uma forma de você desenvolver essa confiança do indivíduo e a deixar o apto para exercer isso de forma eficaz. É, enfim, nessa pesquisa toda que a gente fez, a gente chegou em algumas intervenções, que a gente é, viu que tem evidência robusta, né? e elas funcionam e elas levam a, ao resultado que a gente espera, que é esse resultado de fortalecimento democrático. E uma que a gente viu várias e várias vezes era essa participação de abraços estruturados. Então, é algo que é tão comum aqui no Brasil mas em muitos países que têm uma democracia mais longeva, mais estabelecida, já é algo que é presente em escolas, é presente em universidades, você teve grandes políticos, políticos que assim, já presidentes, primeiros-ministros, vereadores, enfim, os que, alternantes que, que destacavam e eram famosos também por ter, terem uma habilidade de debater é, muito desenvolvida. Então, é, o que a gente quer um, né, nessa discussão de hoje era, era dar para vocês um pouco é, uma a visibilidade né, de como funcionaria isso dentro de sala de aula, esse programa que a gente tem, que são os clubes de debate. Então, juntando isso que a gente estava falando, né, de que tem que ser algo é, que se repita, que tem que um hábito que tem que ser nutrido debate importa, é, a gente tem essa esse programa, essa metodologia dos clubes de debate. É, a gente trabalha principalmente com o ensino médio, a gente que é uma janela de oportunidade. E no jovem, quando ele está nessa fase, ele já no processo de formação de idade política mais maduro, ele enxerga na comunidade com um papel mais proeminente do que ele tinha antes, uma comunidade mais ampla, né? Porque muitas vezes antes disso ele se vê mais como membro da comunidade é, núcleo, talvez a família, o bairro, até a sua escola, mas nessa fase ele tá pensando um pouco, até porque é a primeira vez que muita gente vai começar a votar, por exemplo, é, qual é o meu papel na minha cidade, né? qual é o papel no meu estado, qual é o papel no meu país? Então é um momento interessante que, de novo, tem bastante corroborando que essa é uma fase interessante para se investir é, E é, a gente pensa nesse modelo de debate estruturado para desenvolver essas habilidades que vocês viram, né? Até no próprio debate aqui com Vitória e Wesley, que você tem que saber falar em público, você tem que ter uma pesquisa anteriormente, você tem que saber estruturar o que você quer falar, você tem que ser persuasivo com a sua audiência, você entender quem é a sua audiência. Então, tem uma série de habilidades socioemocionais e intelectuais também que os alunos podem desenvolver através do espaço. E é, eu queria frisar que é um espaço, porque você participar de um debate uma vez, pode ser uma experiência positiva, mas dificilmente você vai ser capaz de desenvolver um, uma habilidade de uma forma profunda ou praticada se você só pratica ela esporadicamente. Então, é, a ideia é que é, essas habilidades também estão bastante, bastante alinhadas com a base nacional comum, do ensino médio, então acho que ter um ganho para... A nossa missão, né, para o nosso trabalho de formar cidadãos, mas também um ganho para os alunos, para as escolas, de formar melhores estudantes. É, e para os estudantes é super interessante de ter vários alunos que vieram participar do clube, por exemplo, porque eles queriam se preparar melhor para fazer redação do Enem. Então, essa habilidade de argumentação, de desculpação, de pesquisa e tal, era bastante prática para eles, assim no curto prazo mesmo, de algo que é, fazia uma diferença na, na busca deles de profissional e acadêmica. É, como é que a gente trabalha? A gente trabalha através de formação de professores, é, principalmente porque a gente, de novo, a gente quer que seja algo longevo, a gente quer que seja um espaço, a gente lá na escola, a gente, conhece, a gente forma um grupo de alunos, depois que eles formam, eles saem, ah, gente tem esse grupo que formado, mas como é que a gente quer que né, os próximos também tenham essa oportunidade, né? Então a gente está utilizando os professores, os professores também é, ganham uma ferramenta nova que eles podem usar em sala de aula, mesmo que não seja né, através da implementação de um clube em si. É, eles podem usar, é, usar a ferramenta de debate, para desenvolver temas em história, em literatura, em filosofia, em é, geografia, o que eles acharem é, que seja relevante para a matéria deles. É... Quantos jovens e quantos professores conseguiram envolver para a formação dos clubes? É, esse ano, particularmente, a gente não conseguiu implementar os clubes tocá-los por conta do, né, da pandemia, das escolas estarem fechadas. É, porque, como vocês podem ver, com Wesley e com Virginia, que já estavam preparados, estavam preparados, que ensaiaram, que a gente tinha, tinha toda essa preparação, é possível, sim, fazer um debate, mas muitos alunos, esse modelo virtual não funciona tão bem, é, e é importante, pra, principalmente, para o trabalho aqui que eles estejam juntos. Então, esse ano, particularmente, a gente fez as formações com os professores, mas não teve clube por conta do fechamento das escolas. É, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre os clubes em si, porque eu acho que o mais interessante é a gente falar sobre é, como debater política, né, mesmo, mas só para mostrar para vocês como ele funciona, para vocês tiverem curiosidade ou querem entender como seria, é, a gente é, propõe ele no formato de ciclos. E a gente entende, e isso é bem importante se que todos esses momentos do ciclo são tão importantes quanto o debate em si. Então, usando, por exemplo, o debate de Wesley e Vitória, vocês viram só o momento do enfrentamento, né, da competição mas teve um momento prévio em que eles precisaram estruturar o argumento, eles precisaram fazer a pesquisa, eles precisaram trabalhar, é, no caso, né, eles estavam trabalhando em momento, mas normalmente eles trabalhavam em equipe. Então, esse momento de preparação é essencial para que exista esse momento da competição que vocês estão assistindo, vocês assistiram. E existe um momento posterior que é o um momento de conversa. Ele é um momento de desconstrução do debate. E, de novo, a gente acredita que ele é tão importante quanto o debate em si. Porque a gente não quer que os alunos saiam dessa debate com a com a conclusão de que para qualquer questão você vai ter um ponto A e um ponto B. Né? Existem nuances, existem perguntas que não podem, que não foram respondidas e que não estão claras, né? existe uma agenda de discussão ainda que pode ser explorada de outras formas. É, geração de consenso é uma habilidade super importante na democracia, porque você pode ter uma maioria que prefere alguma coisa, mas você não pode simplesmente ignorar uma minoria que discordou daquilo. Né? Quem governa, governa para todos ou deveria, num, num governo é, democrático substantivo. Então, esse também é um momento que os alunos podem dar feedback uns para os outros sobre o argumento que eles usaram, sobre a oratória, é, algumas perguntas que eles não conseguiram fazer. É, então, é um momento de mais informal e é bem legal, porque às vezes o aluno chega e fala, é, é nesses momentos que o aluno vai chegar e falar, eu estava definindo uma posição que eu não concordava, mesmo que ele tenha ido super bem. É, ou ele fala, eu estava super nervoso e você nem acredita nisso, porque ele teve uma performance tão boa. Então, também é um momento legal para eles né, desopilar um pouco, né, tirar um pouco a, a pressão, porque é um pouco de, tem um pouco de pressão para né, fazer um debate em público. A gente, né, é, todas as regras, tudo pensado de forma que seja seguro e tal, mas, é, e seja um espaço confortável para os alunos, mas é impossível um debate, um comportamento ter um pouco de, de, de nervosismo. E também é nesse momento que os alunos é, decidem o próximo tema. Então, é, deixando bem claro, a gente esse é um modelo que o aluno é protagonista. Então, a gente defende e isso, é inclusive uma regra para que o clube seja vinculado ao modelo da gente. O alu, os alunos é que definem o tema e, mais especificamente, eles definem a moção. Como a Virginia pressionou mais na frente, um tema pode ser uma tranlidares, então talvez o tema do debate de hoje seja democracia ou debate. A moção específica qual é a questão que vai ser questionado ou definida. Então todos os todos os debates são os alunos que escolhem até porque a gente entende que um debate é muito mais interessante quando você tem um envolvimento né com um tema e não é simplesmente algo que alguém impôs, que é, muito do modelo tradicional escolar ele a alta de decisão é feita de forma de cima para baixo então é um espaço também legal para os alunos debaterem questões que eles acham legais e que talvez não tenha espaço é um espaço já pronto na escola é, então passar Vígia é, o que a gente é, ouviu de muitos alunos é que isso era importante nesse é, ponto de vista acadêmico mas muito do ponto de vista pessoal de, de confiança de trabalho em equipe de formarem amigos fora do espaço da própria turma os clubes funcionam tanto como atividade extracurricular como a uma aula é, eletiva nos modelos, nas escolas de ensino integral então essa aluna por exemplo já aduou, que foi a vez a gente fez um, um torneio de debate no final do ano passado com todas as escolas que a gente trabalhava e ela foi uma das vencedoras, e ela, enfim, a carreira que ela gente seguir é advocacia, e ela falou que foi para ela muito importante, porque também reafirmou esse desejo, esse desejo que ela tinha de se tornar advogada, porque né, essa questão da argumentação é algo central para essa profissão, então foi, foi bem interessante ouvir como os alunos se apropriam de uma intervenção que a gente acha que tem esse fim cidadão, mas acaba né servindo para outras coisas. É, tem que ter também é, ver que foi é, também o outro vencedor do ano passado E que falou muito sobre essa questão da oratória Que muitos alunos, principalmente na cidade, são mais tímidos Não tem tanta prática de falar em público Muitos adultos que a gente conhece não tem tanta prática de falar em público e Ou sentem nervosos Então é um meio legal para você desenvolver essa habilidade Que é bem chave, né? não só no meio acadêmico ou estudantil Mas também na vida profissional é, porque eles estão no meio de amigos, no meio de pessoas que eles conhecem, que eles confiam, eles estão recebendo feedbacks específicos, então eles não estão se assim, ah, foi legal ou não foi, né? É, eles estão sabendo. Nesse, nesse momento, no minuto 1.2, você gaguejou. Ou nesse momento você é, se perdeu um pouco na sua argumentação. Então, a forma deles limparem, de aprimorarem, né, de forma é, confortável, de forma é, colaborativa, essa habilidade. Então, é... Como é que isso se aplica para vocês? Né? Como é que isso se aplica para a gente? Eu uma, uma apresentação sobre o, o trabalho que a gente faz. É, esse ano é um eleitoral, então vocês vão estar tanto assistindo debates na televisão ou na internet, é, como provavelmente vão estar tendo discussões políticas é, informais nas famílias de vocês, com amigos, com colegas. E sabendo né, que a gente tem essa premissa de que isso é algo importante, que isso é algo é, presente em democracias, como é que a gente pode garantir que isso seja uma experiência não só positiva, de eu não sair frustrado, de eu não sair com raiva, mas também uma, uma experiência enriquecedora, de que eu aprendi algo novo, de que eu explorei algo que eu não tinha, que eu não conhecia, na minha própria opinião, que eu já, já mantinha. É, que eu fiz um trabalho de, primeiro de tudo, de empatia, né, de entender o que é que a outra pessoa, como é que ela chegou naquela conclusão, mesmo que eu discorde da conclusão que ela chegou. Então, é... Eu acho que enfim, a gente selecionou três recomendações, três dicas para vocês, baseadas nas recomendações que a gente dá para os nossos alunos. E essas recomendações são úteis tanto para debates estruturados, que é menos provável que vocês participem, mas que é mais provável que vocês assistam. Então, vocês podem usar essas, essas, esses critérios para avaliar debates. É, isso é uma coisa um ponto importante. Nos nossos debates, os alunos que estão assistindo, mesmo que eles não estejam debatendo, eles têm um papel, que é o papel de avaliação aqueles critérios que a Virginia mostrou para vocês, para vocês o debate de hoje, a gente dá para os alunos, eles uma fichinha que eles têm que preencher, e a gente tem uma comissão organizadora feita pelos próprios alunos, que também está avaliando a performance dos alunos. Então, mesmo que vocês não estejam participando de debates né, ativamente, é, conhecê-los e conhecer esses princípios de que faz um bom debate é útil para vocês avaliarem os próprios candidatos, de que vocês talvez estejam considerando votar ou não, quando eles participam do de debate, né? Então, a primeira primeira questão, a primeira dica que a gente vai dar aqui seria sobre pesquisa. É, imaginem se vocês são convidados a fazer uma palestra pública em 10 minutos sobre um tema que vocês nunca ouviram falar antes. É, vocês talvez até consigam enrolar ou fazer alguma associação com o que já viveram, mas vai ser bem difícil vocês fazerem uma apresentação legal ou vocês fazerem uma contribuição que seja muito original ou sofisticada é, porque requer preparação, né? Os grandes palestrantes, os grandes oradores, todos se preparam de uma forma tão extrema que parece que é natural, parece que eles chegaram lá e falaram isso. Então, é, primeiro de tudo, é fazer pesquisa. Então, não é disse, Eu estou indo almoçar com a minha família, então vou fazer uma pesquisa para ir lá, esfregar na cara deles de que eles estão errados. Não é isso. É, nos temas que vocês se importam, que são, são prioritários para vocês e para nossa sociedade, é busquem informação, e principalmente informação de qualidade. Isso é bem difícil vocês elaborarem e sustentarem um argumento sólido em cima de informações falsas, informações é, exageradas, informações que são ataques em outras pessoas, em outras opiniões. Então, é, é bem importante é, buscar informações de qualidade e como é que a gente faz isso? Né? Isso acho que é uma questão bem relevante também nessa era de informações falsas, hipfakes e tudo mais, é, nem sempre é óbvio, mas tem alguns critérios importantes para vocês avaliarem a qualidade do material, quem é que está falando, de onde é que veio essa informação, e não só, quem é que me mandou essa informação, de onde veio, né, porque muitas, muito do princípio que a gente usa para definir informalmente se a informação é verdadeira ou é confiável ou não, é quem me deu se foi a minha mãe, se foi um amigo por respeito, então ela deve ser verdade. E pode ser que seu amigo ou sua mãe cometam erros ou também tenha, talvez tenham se confundido com aquilo ali, ou também tenham sido deliberadamente enganados com alguma notícia falsa. Então, não é só a legitimidade de quem informa, de quem passa a informação, mas de quem produzir essa informação. Se é, essa informação é acessível ou não. É, o princípio, né, um dos princípios norteadores da ciência é da falseabilidade, é da a capacidade daquela informação que é dada ser provada errada, porque se ela não tem esse princípio, ela vira um dogma. Então, se uma informação não é distribuída, não é aberta para discussão, né, para as pessoas poderem é, apontar erros, apontar falhas, é, tem uma chance menor dela ser digna, porque se você está afirmando algo que você que acha, né? tem um de verdade, é, por que, que você não gostaria de compartilhar aquilo ali? né? Então, é... Também uma coisa importante é de pensar em é, como o Wesley até mencionou, do viés de confirmação. Se essas fontes que a gente está consumindo, não estão vindo de um meio que já está muito tendencioso para uma certa opinião a favor ou contra, então a gente está só reforçando uma opinião que a gente já tem. Pode até que seja uma informação confiável, mas será que eu não estou lendo só da mesma coisa? E eu não estou nunca explorando né uma ideia diferente. Então, é... Qualidades materiais é algo bem importante é, e requer um pouco de prática, mas é, é bem útil não só para debates, mas enfim, para qualquer tipo de exercício intelectual, profissional. É, próximo que a gente tem, é, uma outra, próxima dica né que a gente pode passar para vocês, é na argumentação em si. É, quando você fazer um argumento de novo, isso não precisa ser um debate, isso pode ser uma conversa entre você, e um familiar, um, um, um colega. É, que a afirmação seja clara, certo? Até o primeiro princípio que a gente usa para guiar uma moção. Ela é clara, ela é objetiva, porque se a gente fala uma coisa meio truncada, é bem mais difícil de alguém é, discordar ou apresentar pontos é, divergentes, porque a pessoa talvez nem entendeu, não, o que, é que a gente está querendo dizer. E talvez, às vezes, isso é feito deliberadamente. Você fala alguma coisa confusa para confundir a sua audiência mesmo. É, então procurar explicar essas coisas que você acredita que você defende da forma mais simples como é que eu explicaria isso para uma criança né é sempre uma uma heurística legal de, de se usar evidência né que amarra bem com a dica anterior é isso que eu estou dizendo o que é que eu, como é que eu cheguei nessa conclusão o que é que suporta essa afirmação e aqui você não precisa necessariamente só usar evidências científicas, estudos, apesar de se serem bem interessantes, mas você pode usar observações para esse exemplo. De e pode ser anedotas pessoais que são legais para fins ilustrativos, mas não tem um poder explicativo nem generalizável muito grande. É, e, e esse aqui é o que eu acho que é o pulo do gato, que se é para vocês saírem de alguma coisa dessa dessa dessa chamada, eu queria que vocês saíssem com isso. É a contraargumentação dificilmente você vai conseguir argumentar alguma coisa de forma contundente ou, ou importante se você não está considerando quais são os contra-argumentos para ela. É um jogo de xadrez, você está fazendo o seu movimento pensando no próximo, do seu adversário. E não é para pensar na pessoa como um adversário, mas pensar... É, é justamente esse exercício de empatia, se colocar no lugar de uma pessoa que discorda radicalmente do que você acha e pensar como é que ela chegou nessa conclusão, né? Quais foram as informações, quais foram as experiências que, le que a levaram a chegar nessa conclusão tão distinta da minha. É, porque se a gente não faz esse exercício, a gente acaba meio focado só no nosso lado. É, e a gente não explora é, outras verdades. Então, a gente, o que a gente está fazendo, de novo, é só reforçar o que a gente já acredita. E a gente está se negando a possibilidade de, de conhecimento novo. Então, é, é bem importante... É, pensar sempre qual é o argumento do outro, porque, de novo, na melhor das hipóteses, você reafirma o que você já sabe, porque você né reconhece que o seu argumento era, assim o mais forte, e o contrário, é você aprende algo que você não sabia, então você é não atualizada no seu conhecimento, então você só tem a ganhar. Nem sempre é um exercício que é emocionalmente e socialmente fácil, mas esse é um divisor de águas para discutir política, para discutir questões sociais, para debates. Então, quando... É, e, assim, muito de debate você vê, às vezes, algumas dicas né, de como invalidar um argumento do outro, que é, por exemplo, não uma falácia, um argumento que não tem né, argumento lógico, é um ataque pessoal. Então, tudo isso, normalmente, denota uma fraqueza de contra-argumentação. Você não tem um argumento muito claro e você não está antecipando o que a pessoa está querendo dizer, você não está fazendo esforço de empatia, então você está querendo atacar ela de outra forma para destabilizá-la ou para descreditá-la, e isso... Primeiro, não é uma técnica de debate que é aceitável num debate estruturado, mas também é desonesto intelectualmente. Então, se é para levar alguma coisa, lá nisso. E um outro ponto importante também é saber quem é sua audiência. Não faz o mesmo tipo de discussão, sobre educação com uma pessoa que é secretária de educação do Estado, que talvez tenha uma formação avançada naquele tema, que é um especialista técnico, e com um adolescente de 14 anos. Eles dois têm muita coisa para lhe explicar e para lhe informar, e você tem pode ter conversas maravilhosas com eles. O aluno de 14 anos ele está vivendo né, a experiência da educação na pele, como beneficiário do serviço, mas a linguagem, a pauta é distinta. Então, às vezes, a gente vê um pouco um pedantismo na linguagem, ou na estruturação, isso é uma forma também de descreditar a argumentação do seu oponente. É, você tenta excluí-lo um pouco, de fazer ele se sentir acuado, com um o uso de vocabulário, de jargão, para que ele é, tá atacar de forma emocional. Mesmo. É. E o último, a última dica que eu queria dar para vocês, antes da gente encerrar e ver que vocês acharam que foi o melhor do debatedor, e responder qualquer pergunta que vocês tenham, é sobre a escutativa. É, a gente normalmente foca em debate ou discussão sobre algo que eu tenho que falar, né? Eu estou, eu sou orador, eu estou expondo alguma coisa, mas um debate ou uma discussão envolvem uma interlocução. Então você tem que ter, dos dois lados, pessoas falando e pessoas ouvindo. É, e você tem que ouvir de forma ativa. Não é só ouvir para esperar o seu momento de falar, ouvir para contra-atacar aquela pessoa. Eu ouvir para entender. Eu ouvir para, justamente, estar falando pensar como é que aquela pessoa chegou naquela conclusão, como é, qual foi a diferença de vida, quais são os argumentos, quais são as evidências que podem ser usadas para chegar naquela conclusão, mesmo que você discorde dela. E eu acho que essa escutativa também é importante porque é um sinal de respeito. É um sinal de respeito pela opinião do outro, pelo tempo que o outro gastou, pela interação que vocês estão tendo. E se alguém também não está lhe escutando, isso provavelmente é um sinal de que você talvez não esteja lhe estendendo esse respeito que você merece. Então, é... Inclusive, segundo assim, um dos motivos que a gente privilegia esse modelo de debate que a gente mostrou para vocês é porque ele tem esse momento de fazer perguntas, esse momento de fazer réplica, ele é pausado. Então, de novo, como eu mencionei, ele, às vezes não é tão interessante de assistir, mas ele é muito mais... É, o aprendizado é muito maior. Porque é, pensem né, numa experiência de vocês, tendo uma discussão dessa às vezes alguém pergunta uma coisa que você não sabe. E, e é muito mais honesto você dizer, não sei, não tenho conhecimento para afirmar nada sobre isso, do que você tentar elaborar um argumento que talvez não tenha muita solidez, só para poder não perder o bonde, né? só para não perder o, o fio da meada. E você escutar ativamente outra pessoa é uma forma de você demonstrar que você está disposto a aprender. O debate nada mais do que é de um exercício de aprendizado, como eu mencionei. É, então, essas são as, as, as três dicas que a gente dá para vocês. Espero que vocês possam usar, tanto em discussões é, familiares, entre amigos, mas também se vocês forem assistir algum debate formal, né? É, se eu, o debatedor que estão assistindo, quer seja um candidato ou, ou algum representante já eleito, que se ele está usando evidências, ele está escutando a opinião do outro em vez de se rebater, isso é um sinal de alguém que fez a tarefa de casa e está ali para explorar uma questão, para expor uma questão de forma honesta. É, todos esses materiais que a gente mencionou do clube, mais os outros projetos que a gente fez, Estão disponíveis no nosso site, eles são gratuitos, eles são abertos. A gente tem tanto materiais para professores como, como para alunos em PDF, virtualmente disponíveis. A gente tem uma série de vídeos que também explicam esse material de uma forma né, diferente. Esse do, do, sobre os clubes também a gente tem vídeos ricas, a gente tem a estrutura do clube e tudo mais. Vocês podem também me é, mandar um e-mail para mim, alencarro.politica.org.br. É, essa ficha de avaliação está disponível lá nesse material do público que a Ruby perguntou aqui no chat. É, e a gente queria deixar um tempinho para caso vocês tenham mais alguma pergunta sobre é, o nosso trabalho, sobre o debate, é, algo que vocês queiram saber, alguma curiosidade, para a gente poder anunciar quem ganhou e é, encerrar. Sim. Coloquei lá no chat o, o link para o pessoal, se alguém quiser acessar o link onde estão os nossos materiais. Né? Então, é, posso anunciar quem foi que ganhou? Uhum. É, teve um total de quatro votos e foi empate, né? Entre o Wesley, Vitória e Wesley. Parabéns, gente. É, o pessoal comentou né, sobre os argumentos que que acharam mais interessante, também acho que a Camila já respondeu as duas perguntas, né? onde é que podem acessar o nosso material, é, não sei se os meninos querem brevemente falar um pouco sobre a experiência de ter debatido né? aqui online, surgiu mais uma, uma pergunta aqui. Deixa eu responder, Ruber. É, Ruber, a gente trabalha, o nosso público-alvo como ONG, ele é de adolescentes, mas o material está disponível, ele é, acredito, não né? acreditamos que ele é útil para quem quer que queira debater, é, então fica à vontade para checar o material, se quiser montar um clube de debate, tem, tem grupos de debate universitários, é, principalmente em São Paulo, eu sei que tem bastante. mas não tem muita essa prática de pessoas que já estão, talvez, no meio profissional, então é até uma oportunidade legal, né, de outras pessoas aprenderem essas habilidades, desenvolverem essas habilidades é, num ambiente moderado e, e seguro. Tá, para a Vicky e para hoje. Só comentar rapidinho, né, para a gente encerrar, é, eu trabalhei na, na implementação do piloto dos clubes no ano passado, né, então eu via muito os alunos é, dizendo que tinham dificuldade, na hora, ficavam nervosos, né, na hora de, de falar, do debate, e hoje eu senti na pele, é, acho que <risos> quando é o primeiro, ou quando é a primeira vez online, assim, acho que é normal, né, mas é uma experiência divertida, foi muito, muito interessante também é, trabalhar na parte da pesquisa e tentar me adiantar, né? Pensar o que é que o meu oponente ia tentar argumentar, como é que ia me preparar para isso, como é que quais perguntas eu poderia fazer. Então é um é um processo bem interessante, recomendo a todo mundo se puder entrar no site da politique, é, ter acesso aos materiais e tentar, né? Aprender e colocar em prática é um exercício muito legal e é que acho que depois de participar do debate eu corroboro com a minha argumentação, né? Que você é, exercita várias habilidades, é, entende um pouco melhor a posição do outro e isso é, facilita a compreensão, né? Entender porque aquela pessoa que pensa diferente de mim pensa daquela forma. Mas é isso, obrigada. Obrigada, Vicky. O é rapidinho também, se você quiser falar. Oi, gente. É, agora, como Wesley, não como contra, <risos> mas aproveitando que eu participei do time de oposição, eu acho que o debate tem muito isso, de, desse exercício de você se colocar no lugar, como já foi falado aqui, mas reforçando com a minha experiência agora, é, esse exercício de se colocar no lugar do outro. Então, às vezes tem um tema, tem uma, um tópico que é o que senso comum, sabe? Por exemplo, isso que a gente debateu, ah, provavelmente todo mundo concorda que Debater política fortalece a democracia. Mas o que que a gente pode ir, ir além? Ir nos limites disso, nas dificuldades, né? Ah, todo mundo acredita nisso, mas tem alguma coisa que pode estar faltando que eu posso também explorar como um lado não necessariamente contrário, como a gente tem nesse modelo, mas como algo que, enfim, desafia esse senso comum e... e expandir essa, essa, esse conhecimento que a gente tem. Então, ah, eu concordo com essa opinião, eu concordo com esse lado, eu concordo com essa visão de mundo, mas quando eu faço esse exercício de quem discorda, o que é que a pessoa pensa? Né? O que é que leva essa pessoa a não acreditar no que eu estou acreditando? Você começa a aprender, você começa a entender que o mundo não é esse esse sim ou não, né? essa, essa dualidade mas é algo muito mais complexo, que tem várias camadas, e que no fim do dia você se encontra... Ah, eu também concordo com alguns pontos do outro lado. Não concordo, não concordo com a opinião final, talvez eu não concorde com o resultado do pensamento da pessoa, mas o, as premissas do que ela pensou, né? a motivação do que, que ela fez chegar naquele entendimento, eu também compartilho. Então é esse exercício, né? É, eu, eu acredito assim que o debate fortalece a democracia muito nesse sentido, de que a gente vai explorando todos os lados e, enfim, vai aprendendo em todo o processo. É isso, então eu acho que a gente já está no finalzinho do nosso tempo, né? Só agradecer a presença de todo mundo, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É, obrigado, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Agradecer ao Instituto Botarantim também. E é isso.